dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no, na nossa pergunta e resposta aqui, que eu respondo uma pergunta específica de alguém aí que acompanha a jornada do MC, né? Eu falei pra vocês que eu ia abrir inscrição na caixinha de perguntas, acabei esquecendo, então eu deixo hoje sem falta. Aí vocês se inscrevem lá e eu entro em contato com vocês, a gente agenda e troca essa ideia. Hoje eu vou trocar ideia com o Daniel, meu chará, Daniel Souza. Daniel de Souza, né, ele vai fazer uma pergunta para mim. e Esse quadro né, tá sendo, vão ser as segundas e sextas, de preferência da meio-dia e meia ou uma e meia. Né? Como eu comecei sem saber a data ainda, então a gente marcou ontem e hoje às seis horas como experiência. Fechou? É isso, vou chamar o Daniel aqui. Vamos nessa, lets nessa. Chamando o Daniel para me fazer uma pergunta. Mas vamos trocar uma ideia na hora. Pode ser a pergunta sua também. Sexta-feira, friozinha aqui no interior de São Paulo. Chega, Daniel. Salve, Iron, Iron ou Iron? Ah, como que se pergunta para a pessoa Iron ou Iron sem ela poder responder? Ah, posso pedir para ela acentuar, né? Se ela colocar um acento no y é Iron. Se ela colocar um acento no o é Iron. Salve, Biel! Chegou a chamada aí para você, Daniel. Deixa eu tentar chamar de novo aqui. Salve, mano. Salve. Tá me ouvindo? Tô, tranquilo. Tranquilo. E aí, tranquilo? Tranquilo, mano. Vou oh, dar hora, satisfação. Vai trocar esse. Igualmente. Vez. Igualmente. É, como é que você. Boa noite. Como é que você conheceu o tram? Batalha, mano. Foi vendo, foi vendo o vídeo. Depois que eu procurei melhor, mas no começo foi por Batalha. Você achou um vídeo meu batalhando. É, contra o El. Ah, do, acho, que, acho que toda a rima que você fez do Playstation, né? Acho que a maioria deve ter visto essa. <risos> ah, sim. É, e daí depois... Aí depois eu de... foi procurar outras... Isso. Ah. Aí depois eu fui vendo a entrevista do Coel. Aí eu vi o Coel falar muito do Anderson Leite. Ele sempre falava que o professor dele era Anderson Leite. Aí eu fui procurar ele, aí que eu vi o Afrocypher, e aí foi que eu conheci seu tramo no som. Entendi, massa, da hora. Anderson Leite é muito bom, seu parceirão. Né? Da hora. Salve para Anderson Leite, mototreta. É. Eu tenho uma batalha no som com ele, pesquisa lá. É, o som é para recomeçar e a batalha é, é uma batalha antiga, mas eu subi só esse ano. É, eu vi eu essa ganhei, batalha. Mesmo, eu ganhei roubado. É. <risos> tá certo. Mas depois foi, depois também, depois eu perdi roubado também. Mas isso é um assunto para lá. É. <risos> tá qual é a sua pergunta? que eu só queria entender mais sobre métrica, assim, como... como começa a métrica, como começa a construir uma métrica. Ah, tá, beleza. É, então, beleza, então vamos lá. É... Vou, vou até, Se você puder, enquanto eu vou explicando, você escreve aí, tipo, é, essa pergunta do jeito que você quiser, para eu fixar, aí quem estiver passando e bater o já sabe do que a gente está falando, beleza? tá. Enquanto eu vou falando aqui, você vai me ouvindo. É, então, na, na, na poesia normal, assim, a gente chama de métrica o número de, de, sílabas, o número de sílabas poéticas necessárias para dar a sonoridade que a pessoa quer para a poesia. E daí, por que, por que fala sílaba poética? Porque o número de sílabas... Que a gente usa para escrever Ela é um pouco diferente Do que a gente usa para falar Então a separação De sílabas na poesia Ela tem peculiaridade, peculiaridades né? Por exemplo uh, Ainda é cedo Se eu for separar Metricamente de acordo com a poesia Vai ficar tipo assim É Ainda é. O dá e o é viram uma coisa só. Ainda é cedo. E assim, vai separar, as coisas vão ser separadas até a, a sílaba tônica da última palavra, que é a palavra que fecha o verso. Por exemplo, ainda é cedo. Vai separar, vai colocar separando, tipo assim: ainda c C. Então, Sim. até a sílaba tônica, né? Isso não tem nada a ver... Não que não tem nada a ver. Você precisa saber disso para fazer rap, mas só para fazer uma introdução sobre o que é a questão métrica. Então, é o número de sílabas faladas no ritmo até chegar na sílaba tônica. E por que sílaba tônica? Se você perceber no rap mesmo, por exemplo, você pega o rincão, por exemplo. Meu verso é livre, ninguém me canse. Cé. Quando bate a sílaba tônica, bate também a, a o, tempo, o quarto tempo do verso, ou a caixa, né? É, tu tá, tu tá, uhum. tu, tá. Um verso e ninguém me cancela. Tipo, uma ela saindo da cela. Minha linha cheia de serol. Da da, da cabeça quando ela né. Lá. Da, da, da, da, da, da, da, da. Sacou? Então, Sim, É esse número, embora na poesia você não precise saber disso quando você faz o rap, é a mesma coisa que acontece no rap. O número de sílabas que você dispõe a velocidade com que você soletra e o espaço que você dá entre elas é o que vai dar a métrica no, no, no seu rap. Então, por exemplo, se você pegar qualquer rap tradicional, um rap tradicional, geralmente ele, ele não tem menos do que sete sílabas. Por, se você separar como se separa, a, se você fazer a, a separação como é feito em uma poesia, e, não, e não, provavelmente não vai passar de 14 Quanto mais sílabas tem Mais rápido você tem que executar né Então, por exemplo as, uma, 14 sílabas Você já está fazendo praticamente aí um, um speed flow para caber no verso né é, Então A métrica é isso É o número de sílabas poéticas Que você coloca dentro do verso ah, E quando você executa ela Aí eu já eu, Daniel, já chamo de flow. Então, se você escreveu, vamos supor assim, você organizou seu rap no papel, você está organizando ele metricamente. Você vai executar, aí já entra o flow, que daí já tem a velocidade, a, su a sua pronúncia, a sua dicção e aonde você está dando intervalos ou não, que só dá para saber aí a hora que o cara começa a cantar ou manda um áudio, aí você entende... Como que ele pegou a métrica e transformou em, é, em flow. Aí, no rap, a gente vai ter... Pegou a métrica a poética, né? que são o número de sílabas poéticas que você tem, mais a... o compasso do beat, métrica, mais compasso, é o flow. Entendeu? Aí tem, uma, aí tem uma outra questão. Muitas vezes a gente chama de métrica é, no rap, o que na verdade é só esquema de rima. Que seria. O esquema de rima seria se você está fazendo AA, BB, AB, AB, AB, BA. Aí é o esquema de rima, que é a divisão métrica. Dentro do compasso ali, se você está fazendo esse, esse tipo de, de brincadeira. Aí não sei se quando você perguntou, se você também estava se referindo a isso. Ah, seu áudio não está chegando para mim agora. A ideia de métrica era essa, né? Do a, -A, a, B, B, A, B, A, B? Isso. Ah, tá. Tá bom, beleza. Então. Agora que você a, a, a, tem essa visão, do que é sílaba poética que é a métrica, aí para brincar com os esquemas de rima fica mais fácil. Por exemplo, deixa eu, deixa eu virar a câmera aqui para você ver. Por exemplo, aí deixa eu trazer mais para perto aqui a tela, aumenta mais. Por exemplo, assim, é... sexta-feira, sexta pandemia. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Pode dar sugestão, tá? Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. É... Sei lá. Eu queria sair. Mas não tenho o que fazer. Aí a gente já vai entrar na questão de métrica. Não tenho o que fazer. O que fazer? Estou ah, fazendo uma live falando de métrica mandando um freestyle. Na, na sílaba poética. Eu fui aumentando aqui. Né? Por exemplo, ó, um, a, um tradicional aqui a. Dá, você consegue ler daí? Não dá. Eu consigo ver, eu não, só não consigo entender direito o que está escrito. Ah, tá. Peraí, aí, vou aproximar então. E agora? Aí melhorou. Beleza. Então, ó, a a b b é o que é o tradicional, né? Sim. A a b b. Sexta-feira pandemia não tem rolê. Eu queria sair, mas não tenho o que fazer. Tô fazendo uma live falando de métrica, mandando um freestyle na sílaba poética, mandando um freestyle na, na sílaba poética, alguma coisa desse, desse tipo. Aí, tipo, a gente tem uma B. E se a gente, né? Se eu pegar aqui, ó, vou fazer ela aleatoriamente, vamos ver o que dá. Eu, sinceramente, eu não sei o que vai dar quando eu fizer isso. Mas eu já fiz isso antes, de outras formas, e não deu tão ruim. Vamos ver se eu só inverter aqui sexta-feira é, sexta pandemia não tem rolê tô fazendo uma live falando de métrica, que eu queria sair mas não tenho o que fazer mandando o freestyle na sílaba poética achei até que ficou melhor é. aí ó aí pode falar isso é intercalada né é, esse aqui a gente chama no rap de intercalada mas eu acho que essa aqui é a interpolada. E aí a Nossa. intercalada seria a gente fazer a BBA. Depois eu, eu, eu posso trazer é. a novela exato. Mas o efeito é, é o mesmo, né? Dessa coisa de você alternar e de você rechear o meio. Mas vamos uhum. chamar de intercalada. A gente sempre chama de intercalada. Vamos chamar de intercalada. Agora vamos ver como se, como se for... E vamos chamar essa de interpolada, que é mais menos comum para nós. Certo. Vamos apropriar diferente da língua. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Estou fazendo uma live, falando de métrica mandando um freestyle na silava poética. Eu queria sair, mas não tenho o que fazer. tá ligado? Sim. E ainda, e ainda dentro de todas essas configurações, tem o que a gente chama de rimas. Interna e externa. Externa quando ela está fora, interna quando ela está dentro. Por exemplo, pandemia... Espera ah, aí. Queria... Peraí. aí. Vamos jogar essa aqui de novo para cima. Vou jogar ela de volta aonde ela estava, para a gente falar de, de rimas internas e externas. Espera aí. Ah, pandemia queria live freestyle ah, mandando não deixa quieto por enquanto vamos só vamos, vamos aqui só internamente eu já tô combinando essas duas Sim. como se além de ser a a ela fosse isso aqui ó a a ah, a ah, a ah, a ah. porque eu, eu meio que quebro ela numa parte e ela fica como se fosse uma subintercalada intercalada sexta-feira pandemia não tem rolê eu queria sair mas não tenho o que fazer deixa como eu queria estar tá muito próximo eu vou jogar o, o sair para cá eu vou fazer isso aqui ó isso aqui sair até queria vai não é muito habitual mas vamos vamos deixar assim é como se o verso quebrasse nessa metade quebrasse nessa metade é, sexta-feira pandemia não tem rolê é, eu sair é, até, saí, saí até queria, mas não tem o que fazer, estou fazendo uma live, falando de métrica, mandando freestyle, na sílaba poética, saca? Tipo que ela ficou A, a B, sim, sim. Uhum. sacou? E okay. não tem medida, medida para isso, eu posso, por exemplo, ó, o falando, ele já fica uma rima interna, da, interna no, no, menos localizada aqui, ó, por exemplo, Estou fazendo, fazendo uma live falando de métrica, mandando style na sílaba poética. Certo. E assim você vai cada vez mais destrinchando esse universo aqui. E aí vamos, vamos, vamos intercalar desse jeito mais elaborado que ela está aqui. Pra... Vamos ver como é que, como é que soa. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Tô fazendo uma live, falando de métrica. Eu saí até queria, mas não tenho o que fazer. Dando um freestyle, na sílaba poética. Tá vendo que tipo a cor até faz eu perceber melhor, e você também, quem tá ouvindo, essa série de divisões que eu fiz e deixei mais ou menos no mesmo espaço. A cada tanto espaço, mais ou menos. Até se você olhar pela cor, ó, as distâncias... Tem sempre a distância das finais, por exemplo, roler, rolê, é, o fazer, que, são, que é a, a B, a B. Né? É, então elas têm essa distância, essa pula para essa, essa pula para essa. Essas quebram no finais, mas na verdade essa vai quebrar com essa e essa vai quebrar com essa. E essa mais embaixo aqui com essa, por exemplo. Aí, no caso, você pode... É, deixa eu voltar para mim aqui, vou abrir outro arquivo. No caso, você pode só ir intuitivamente. É porque eu, como eu estou sempre estudando isso, me vem fazer isso é, de uma forma natural. Mas você pode deixar fluir do jeito que você quer que flua. Depois você pode pintar para ver, depois você pode mudar algumas palavras para ver. Se você quer mudar alguma coisa de ordem, você percebe que quando o seu texto tem o mínimo de coerência, qualquer ordem que você jogar, ele ainda vai fazer o mínimo de sentido. É... Então você pode brincar com as ordens, depois que você construir o básico do seu texto, e alternar palavras, e pintar palavras para visualizar, para você fazer uma construção daí mais estética. Além de dar mensagem, você não tem que Entendeu? É, deixa eu ver se eu tenho outro arquivo aqui para eu mostrar um, um que eu... Ah, vou abrir aqui, Epoverse é 2. É, tem uma coisa estranha, Agora parou. Parou? Parou. Acho que era o fone que estava mal encaixado. Ah, pode crer. Deixa, deixa eu ver... Se, é, eu abri aqui. Achei que era... O, achei que era o have, mas não é. Deixa eu abrir outro aqui. Ah, inversão de valores. uma Aí... Nós falamos aqui, vamos dizer assim, nós falamos de métrica, falamos de sílaba poética, falamos de, de esquema de rima. É, aí nós falamos esquema AABB, AAB, ABBA, AAB, AABB, ABAB, ABBA. Só que para além dessas coisas, você pode também uh, meio que rimar solto. Dentro, desde que você esteja no tempo do beat, você pode rimar solto desde que coincida, né, Beat e o mínimo ali, por exemplo, sei lá, da sílaba tônica. E, e você cria essas rimas internas de uma maneira meio que solta. E você vai criando um certo swing, é uma coisa agora no, no brasil já está habitual mas a, a, o gringo se você pega notórios notórios Big faz muito isso é, ele ele quebra a, a, a expectativa da rima antes de você prever então ele no meio do, do negócio ele faz uma curva que você não está esperando então ele está tipo assim por exemplo, Banana Stone, Quena, NA, workflow, flow, tipo, não tem, é, não tem ordem nenhuma, a única ordem que ele respeita é a mudança de tempo do beat, né? o, o, o metrônomo do tempo. E, e fora que ele usa isso, tipo, eu estava vendo o um rap do MF Doom, que ele usa isso de uma forma assim, por exemplo, ele faz um esquema de rima que ele, ele termina essa linha. Quando ele vai chegar na linha de baixo, isso aqui seria, para quem fala inglês, daria certinho com, com o clichê que aqui termina no palavrão. Então ele começa assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, nu. não sei o que, não sei o que, achou que eu ia falar, mas pode falar. Aí, tipo, você achou que ele ia falar palavrão e de repente ele mudou de uma forma inteligente, entendeu? Aí todo mundo, ah, tô... nossa, mano, caraca, né? que construção foda. Então, tipo, a gente acha que a gente está no estágio hoje em dia, assim, do, do rap, que a gente já está abusando das construções, mas a gente ainda, a gente ainda constrói muito pela construção. É, ela não tem um motivo coerente com a mensagem para estar tá naquela construção. A gente só está experimentando a, a estética. Enquanto... Uh, o rap americano, alguns, há uma década atrás, ele já fazia toda essa construção e ela já fazia parte também da mensagem que ele estava trazendo. Então as duas coisas se encaixavam de assim, uma forma muito foda. Eu acho que quem fez isso em português, brasileiro, uh, de uma maneira assim muito uh, bem feita, foi o, o Amiri naquele som um dia, um dia de Fúria. Não sei se você já viu. Um Dia de Fúria. Acho que é um dia de fúria. Já assistiu? Já viu esse rap? Acho, que vai. Um, dia, um de dia de injúria? Um dia de injúria, é. Já vi, sim. É, Foi a, assim que eu comecei a gostar. Eu ficava vendo as batalhas, aí quando eu ia conseguir adivinhar a rima, o cara quebrava a expectativa, de que ele fazia, trocava a trocava o esquema, né? Uhum. Aí eu comecei a gostar dessa, Desse negócio de métrica Esquema de rima Sim e, e assim, não tem Quando você percebe que o esquema Além de ter esses esquemas que eu te falei Você pode forjar esquemas O rap fica Sem Sem limites O limite é a sua Sim. A sua criatividade Deixa eu só ver se se eu acho uma, uma letra que está que tá toda pintadinha, só para mostrar a ideia para você. Certo. Deixa eu ver aqui. É de onde? De Fora. Não entendi. De Salto de Pirapora, São Paulo. Tinha que ficar perto de onde? Do lado de Sorocaba. Do lado. Mano. Ah, você falou, você falou. Do lado de Sorocaba. É. Como é que tá o... o rap em Sorocaba? Eu não conheço ninguém, velho. Ninguém você mesmo. Você conhece é o Zap você? Sans, ó, o, o Zap que fez o, um álbum com o Anderson Leite. Acho que é só ele que eu conheço. Ele é brabo, velho. É, acho que é só ele que é daqui que eu conheço, mas de resto não tenho conhecimento, não. Você ouviu esse álbum? Ouvi. Diferente, né? Gostei, mano. Hora, né? Não, não tinha... Tipo, sai da expectativa que você acostuma com com um tipo de rap e esse veio totalmente diferente curti uma coisa sim com certeza uma coisa que eu acho bastante massa é que o, o Anderson Leite ele, ele ele trabalha bastante com essa parada do do humor sim. Eu acho que ele faz bem isso essa parada de de humor é... E acho que ele usa bem. E ele é humorista também, né? É, né? Sim. Então, mas... é aquela é. comida Em 2000 e... É. Em 2000 e... 2013, nós, nós fomos juntos no... É nem... Eu não sei, eu sei, se não é carne de boi, é carne Porque estava por com um grupo chamado Tosqueira. Depois você... É... você joga lá YouTube Tosqueira. Eu vi que vocês convidaram aí lá. Ah, mas árabe, Sim. Você né? chegou Você viu que eles fizeram uma live ou não? Vi, tava na é. live, tava na live. Tava na live? Mano, ah, foi uma ah, das, das lives que eu mais curti também na. na foi bravo. Eu vi a, a apresentação deles lá no Manos e Minas, a sua também, eu vi. Ah, da hora. Eu Nossa. acompanho bastante. Eu, você né? tem... Oi? Eu acompanho bastante. Satisfação. E você tem quantos anos? 21. Eu comecei a rimar com... Com, com 19, né? Comecei a rimar meio tarde. Tipo o Kamal. Uhum. Que... Você começou é, a rimar com mesmo. dois anos. É, tentar, né? É, foi esse ano mesmo. Mas acompanho faz, acho que uns 10. O... É, é bem parecido com a história do Kamal. O Kamal acompanhava uns, com uns 10 anos, assim, só, só assistindo, é, acompanhando. É. E depois, 10 anos depois, ele começou a, a fazer. Mas o Kamal assistia... Em ensaio do Racionais, sentado assim no sofá, né? Nossa, <risos> já começou bem, Helico. Começou bem. Já tinha muita referência, né? Sim, só que acho legal, por exemplo, eu fui perguntando para você, você assistiu várias coisas que você me falou aí, que não foram, não são coisas que a gente habitualmente divulga. Né? Sim. Você foi pela curiosidade, e hoje em dia, tipo... Na época que o Kamal estava ali vendo Racionais, era uma coisa que só ele podia. Mas hoje em dia, os caras fazem... Né? A gente está fazendo uma live aqui. Uhum. que você roda uma live, você vê o um Mano Brau, um o Então, quem quer hoje, mano, quem quer hoje, dá um jeito. Hoje é mais fácil. É? Hoje é mais fácil. Ó, eu achei aqui... É... Aí eu usei uma... Já, você tá ligado quando faz quadro, daí fala assim, ah, qual que é a técnica do quadro? Ah, olha sobre, sobre tela. Sei, sei. Eu usei tipo como se fosse uma técnica, eu experimentei uma técnica. Que é assim, eu fiz como eu, eu costumo escrever na mão. Mas isso eu digitei, daí eu falei, mano, eu vou pintando as rimas, escrevendo e já pintando. E eu quero meio que deixar ela bagunçada. Quando parece que ela vai para uma, ela volta para outra e tal, aí ficou isso aqui. É, deixa eu virar aqui. Deixa eu aproximar. Ah, deixa eu aproximar mais um pouco. Mais um pouco. Aí. É, vi, na, é, vi na televisão, tive a impressão, junto à população, inversão de valores, show de horrores, o não virou sim, o sim virou não, 16 toneladas para o branco rico, não pesa nada, aquilo para o preto, é tipo pedro e pino, uma cilada, uma pedra, um pino, é carga pesada. Então, tipo, tanto é que eu nem eu nem, eu nem escrevi na, na, já, eu nem escrevi na métrica, porque eu fui fazendo ela meio de cabeça, depois eu joguei no, no, no, no beat, mas eu, eu não, não saberia nem te falar que parte ela, ela está necessariamente do beat, eu sei cantar, e se pedir para eu dividir no papel ouvindo o beat Eu até faço isso Mas às vezes eu escrevo Não imaginando o verso necessariamente Mas o tempo, se o tempo de, de quebra Entre uma rima e outra É o suficiente para dar o efeito Que eu gostaria Entendeu? Entendi é Essa que você falou de você escrever mais livre Você escreve desde que esteja no compasso No, no tempo certo Exato. Exato Eu escrevo e eu, eu meio que eu imagino o compasso na minha cabeça, porque depois de um, de um certo tempo escrevendo, você meio que já sabe que, ah, isso aqui, isso aqui vai dar mais ou menos um compasso, isso aqui tá, tá sobrando. E aí na execução, ela ficou assim mais ou menos. É um, é um som antigo já. Isso é só introdução. Uhum. na televisão. de de Aí por aí vai. Certo. E e, e, e assim, ó, às vezes eu escrevo livre, livre assim no caderno também, ao invés do contar o verso e descer a linha, é, tipo, ah, escrevi aqui, acabei um verso, desse uma linha. Às vezes eu escrevo mesmo, engalopado mesmo, para eu poder ter ideias né? engalopadas, assim, por exemplo, atraente, inteligente, liberal, é independente, igual, happy underground, só faz o que tem vontade, odeia, bebida light, ali tem estilo, quase um freestyle. Peguei o misterioso, tipo, amado madrugada no meu deserto, no interior, sua presença de faz água, ou nada com ela é tudo, tudo sem ela, nada com ela, o Alasca quente sem ela, a Bahia, a é regelada, acalma minha alma, a na guerra, chama de, mostra um pra me ver e virar a fera, de modo que eu atrate como a própria Bela, ela é meu número, eu sou o um número dela, igual sapatinho de pistola, da cinderela, o pavão dos detesta quem apela, espera um grande amor, como alguém espera o sol se for. na janela aí a flor amarela contrasta com a sua cor, o pecado, é, e assim vai, tipo, ela vai meio que. É como se mais de uma coisa rimasse em mais de um espaço, e ela não tem uma definição que foi tão forjada, que foi tão mitificada assim, mas ela segue a parada do beat. Você pegar aquela Babu On by Goose do, do Black Aid, ela tem um pouco disso assim, tipo, ela não tá obedecendo tanto o compasso, mas ela obedece o tempo, que são as quatro unidades dentro de cada compasso. Só que ao invés dele de quatro em quatro, às vezes vai cinco, depois mais três, depois, entendeu? Entendi. E aí, ficou claro ou ficou mais confuso? Não, ficou claro. Eu já tinha uma, mais ou menos essa ideia. Só queria saber se estava certo, entender melhor. Entendi. Ficou, Bem claro. ficou mais, mais alguma pergunta? Ah, Não. Algum? Suave? Ah, suave. Tranquilo. Então, fechou. Bom, bom, bom. proveito, então, aí que, que os raps fluam aí Valeu. E quando você tiver alguma, alguma coisa, algum ascunho gravado aí, você mostra para nós. A gente devolve Beleza. Escolher, mas Tá certo. Beleza. Beleza. Valeu Beleza. pelo ensinamento. Ah, é última... Oi? Valeu pelo ensinamento. Nós estamos é juntos. E fica ligado: dia 16 tem a Semana da Jornada. Vai ser ao vivo em sete dias. Vai ser bem massa. É, você, já, você já assistiu alguma Semana da Jornada? A última. A última, então, então você já tem cadastro, né? Já, tem que me cadastrar de novo? Fazer a inscrição não, não de precisa. novo? Não quem já não. Em algum vai, vai receber por e-mail Quem não cadastrou, cadastra E aí eu vou deixar também o, Eu vou deixar uma caixinha de pergunta Para outras pessoas que nem você que quiser fazer um bate-papo lá Se inscreve, daí a gente marca para próxima segunda Provavelmente a meio-dia e meio E de terça a quinta tá tendo live Todo dia de terça às quintas, meio-dia e meio também Todo tá dia certo. eu vendi e-mail, o em meu Insta ou no YouTube tá tendo alguma coisa. É, do YouTube eu tô vendo, canal da Batalha Central. Isso. Certo. Beleza? Beleza. Um abraço. Falou, obrigado. Tamo junto.